cursos. Você deve estar tá se perguntando, a quais eles, né? Programação, front-end, data size, devops, UX design e mobile. Ainda não é aluno? Matricule-se agora. Quem quiser lançar a brabia, não perca tempo. Link na descrição, rapaziada. Ó, aqui acabou, mano. Nosso draft já tá lindo, ó, mano. Lindo, lindo, lindo, ó. Só campeão de verdade, aí 15, pessoal, acha que top é fraco porque fica um forte solo e não consegue distribuir vantagem para o time aí, perdem. Também concordo, velho. É. O top tem que saber distribuir vantagem. Igual qualquer lane, na real, né? Toda lane consegue distribuir, pô. E aí, galera? Graga, será? Ó, o lobo quer trocar. Humilde. Safe, dá pra não pensar mais. Seju. Ó, vai ter férias no Nunu, né? Posso pegar Fiddle, mano. Posso pegar Lessin Seju não é ruim também, dá pra dar ali. Greivão é o aço. Greivão é de boa também. Mas tá parecendo que é Gragas, hein? Vou de Gragas, Gragas, Gragão. Quer ir, Trechão? Eu gosto, hein? Bora, Trechão. Ah, os caras não querem vir, vambora. embora. <risos> Bom, o flash do Nunu, mano, ele não ele não tá de flash X-Tag pelo menos, né? Então acho que não vai ter aqueles gank nível 2 maluco, né? Ah, humilde, hein, velho. Geralmente os Jace não dá list não, velho. Nunuzão vai startar ali. Acho que ele vai de Clear, hein? Ah lá, a Camille deu hard lixo, hein, mano? O meu foi mais ou menos, hein? Ah lá. Nunuzão já fez o dele, filho. Pô, que dúvida se eu vou ter que ir lá no bot reto ou eu faço Clear, hein, velho? Tá com a cara de ficar a bola do Nunu. Ah, foi lá no top, ó, velho. Acho que eu esquipo o sapo aqui, tá? Pra gankar logo. puxa nele, puxa nele que você parar daí mano. Ah, tem um Ward, mano. Aí é foda. Eu vou pôr a cara, hein, família. É isso. Seguimos. Aquela crocância máxima Eu ainda quero roubar a Django dele, viu, Threshão Se você quiser acompanhar aqui, meu príncipe Quer acompanhar não, príncipe? Príncipe Eu me viro, então É isso, galera, receba, né, mano Django Diff, né, galera Vai ter um nono por aqui, véio. será que ele me dá IK? Bom, aquela crocância, né, galera? Se isso aqui não é Diego Abismo, eu não sei o que, que é não, hein, mano? Dumble Aronguejo, roubei Golem, Gank Bot, Gank Mid, bem adulto, velho. E, mano, coitado do Yas, né, mano? Na hora que eu apareci na lane dele, ele dá show pra frente no Minion, né, mano? Tipo, eu cheguei literalmente na mesma hora, assim, ó, uma... pisei na hora que o cara ia morrer, velho. Valeu, viu, Chagas? Obrigado pelos 5 meses, meu lindo. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, beita, beita, beita, beita e luta. bem e luta. Nossa, a gente precisa de um reset, eu preciso de um nível 6, aí Bom dia, Marcos. Fazer a JG igual Gaineva. Nice, galera. Smitezinho no minion, quem viu, viu, hein? Smitezinho no minion, pegar nível 6, dar a bazuca no cara. Não é que nós perder o dragão, né, mano? Não era pra perder, não. Por favor, tem galinha. Nice, ah, que aí eu fecho o item. Um o OP morreu. E o Arauto, hein? Eu não queria perder o Arauto, hein? Acho que seria interessante eu fazer a play no bot aqui de novo, hein, mano? Mas eu, eu, não, eu, eu não queria perder o Arauto, tá ligado? Sensação! Só não morre a Kali, que eu já tô fazendo o um esquema aqui, velho. Mas na hora da emoção! Foda-se, eu vou tacar alto pro se ficar desconfortável, a gente daí, aí Bora! Ah, que merda, velho Pinga muito não, Akali Agora eles divem ali, né Uh, let's go Bora Vai ter dragão um minuto, velho Então nós clean em cima logo da B e fica embaixo Mas e aí, e o Jason top, hein, velho Tem que dar uma atenção pra aquele parceiro ali também Vamos tentar dar um gank? E ver o que acontece Dá pra matar esse cara, velho? Será tá que o Jace jogou mal? Eu fiz o que dava aqui, né? Peguei colheita, aliviei a pressão Tá bom, velho Melhor do que nada, né? Não sei se o São fazia algo de diferente ali, né? Para o B dele não, mano. Nossa, Jay Sola. Cara de sapato. Só mais esse campo e já vamos pro drag, velho. Chegando, família, chegando. Ah, já startou? Então vamos. Aí o Mildes, né? Me acelerando. Queria não esmaitar aí, velho. Uou. Andou pra frente, hein, velho Mandou bem Cuidado, viu, Gigão? Aqui é sem massagem, primão Isso você sabe, velho Cuidado, Gigão! Você sabe que nós é sem massagem, velho Olha lá no bot, crocante Gigão folgado, hein, mano Ele veio na vibe mesmo de querer matar o gordão, mano hum, Triple kill bot? Acabou o jogo Mano, o que me salvou nessa play do top foi o ter blue, sabia, velho? Que ele fez meu cooldown voltar muito rápido, velho Fiquei toda hora, isso, mano, barrigão, barrigão ali Voltou na hora certa Vamos, base, pegar um pirulitaço Jason pega a barricada Midificar as pampas É isso, hein Bora Oh! Ai, safado. Pra ela. Seu tempo pra dizer. Mano, mata esse cara aqui, galera. Tentando não deixar ele me ver, tá ligado? Caralho, velho. Dei IK no cara, velho. Ela joga de AD Carry aí, pô. Joga de Lulu aí, pô! Joga de Lulu aí, dog! Olha lá! É, galera, mamara, hein, mano! Vou pra base gostosa aqui agora. Um minuto pro dragão, vou mar alto. Nossa, agora o Icazão vai ser pancada, mano! Que esse itemzinho aqui, fi. Preciso demonstrar pra ela. Trolei, velho Ah, mano, eu ia smitar o Yas ali, mano. Yasso não, o Afélio estava com um de vida, mas não deu muito certo não. Tá, eu queria pegar o Arauto também, hein, véi. Pô, isso é um trash, viu, velho? Esse trash que vem buscar com lanterna, ó. Humilde. Safe. Encontre a gente. Eu quero pegar esse aral, tem velho, Só que eu tenho que a jungle aqui ainda. Acho que dá tempo, vamos ver. Kensi, vou usar esse seu game como referência pra aprender umas manias gostei muito do early game. Ah, fião. Early game crocante, né, véi? Vai absorvendo aí mesmo que dá pra aprender, aí. Já passou na minha vida. Tô aqui, se precisar de ajuda, eu tô aqui, velho. Nossa! Arauto top, nós leva mid na pancada mesmo, fi. Queria ver se eu forçasse o flash dele. Ó, leva aqui na pancada. Ih, pararam o Arauto? Fazer isso pro meu parceiro não morrer Mas será que eu morri? Ah! Ah tá! Pô, esse ia morrer feião ali, mano Nice, galera Gragão é vitória, hein, mano É isso, mano Tem que jogar mais que esse gragão, né véio? Honrar o traixão, que era parceiro Pô, 23 pontos, mano Eu tô perdendo 27 Ganhando 23, aí. Ajada em rito!